Perigosamente e infelizmente sim, completamente. É o dogma. As pessoas estão a ficar cada vez mais cegas, assumem coisas, tu vês isso, bem, em épocas de eleições vês isso cada vez mais, é assustador, Assusta. as pessoas a, dizem assim, eu sou deste partido, eu defendo este partido e depois levam aquilo, parece qualquer coisa, entre o dogma dentro da Igreja Católica e do Vaticano, ou o dogma dentro da união Soviética, para ir a extremos opostos. Isto acontece tudo lá. Do Comitê Central que decide, e depois todos os seguidores têm de dizer o Comitê Central. Não interessa se concorda, se não concorda. Eu repito. Ok? Isto acontece. Se o Papa diz, eu repito. E a oposição, há ah, mas depois não, não interessa nada, porque a posição oficial da instituição, seja lá é o qual for, o partido Vaticano, uh, o Stalin... Não me interessa, o Hitler, ok. Há um comitê central que decide e depois nós todos temos de dizer aquilo. E depois tu ficas assim, desculpa lá, mas tens noção do que estás a dizer não é verdade. Não corresponde à verdade. Tu não. Corresponde. Porquê? Porque ele disse. E assim, e então porque ele disse: se eu disser que se uma tirada a ponte não vou para baixo, vou para cima, passa a ser verdade. É. Ele disse? Então vai tirar da ponte e ver o que é que te acontece. É isto que acontece cada vez mais, é o dogma, é uma coisa de género, há, um, há um, uma ideia intocável e no jornalismo cria muito isso, tens imensos comentadores ligados a partidos políticos e ligados a interesses económicos e, e, e, com, e com aquelas agendas obscuras que as pessoas acham que só existem no filme, mas não, um, que te vêm expressar opiniões aparentemente isentas que não são nada e apresentam, de facto, de forma aparentemente isento, e não são nada. São aqueles que se esquecem, que dizem assim, os estivadores estão em greve há 900 dias. E, a gente, Ei! e a gente, estão a ver o que é que isto faz ao país. Portanto, eles que se calem, que houve gente que fez isto durante anos, eles que se calem e que não prejudiquem toda a gente, a economia do país, vamos todos sofrer com esta greve egoísta daqueles malandros. Há anos. Eles faziam greve e pimba, a comunicação toda social a dá-lhes em cima. Eles não conseguiam dizer o que é que estava a passar, porque é que estavam a fazer greve. E quando faziam greve, apareciam notícias. estão a 900 dias. O que é que... O que é que aconteceu com este documentador? Esqueceu-se de dizer que estão em greve há 900 dias, às horas extraordinárias que não são pagas. Esqueceu-se. Eles continuam a trabalhar, mas de repente eles... eles são pagos para trabalhar 8 horas. Pá, ainda faziam mais duas só porque sim. Epá, a partir daí diziam, não me estás a pagar tu nem sequer é pagar a hora extraordinária, não pago nada, não pagas nada, então porquê que eu vou estar aqui? Greve. Não disse isto. Ele mentiu. Não. Ocultou. Sim. Deturpou completamente o sentido. Sim. A economia levou um estalo por causa dos estivadores. Não sei. Se calhar levou um estalo maior por causa do BES. Ah, mas ele é acionita, acionista do BES. E daí ele não falou. Ele não falou no impacto que tem para a economia, haver um desinvestimento brutal no SNS, que depois temos de andar a pagar a privados, para fazer o que o SNS não consegue fazer porque tem máquinas obsoletas, porque tem pessoal a reformar-se, porque não tem condições, porque os equipamentos não estão... Ele não fala no impacto da economia disso, fala nos tivadores, que depois passado não sei quantos anos de greves, vem-se a saber que há portos em que 90% dos trabalhadores eram precários. Meus amigos, sabes o que é que me apetecia perguntar, teu filho é precário dos estivadores? Ah, não, pois não, o teu filho foi para dirigente, é diretor daquela empresa que o teu amigo é administrador, pois foi, pois foi. ele acabou o curso e aos, e aos uh, 30 anos era CEO de uma brera, pá,